Aí, produto que vocês querem, estamos descarregando 5 pallets hoje, amanhã tem mais 11. Galera, acabamos de receber 5 pallets, total de 9 mil livros, tem vários livros legais, Você pode dar uma olhadinha aqui, hoje a gente não tem hora para sair aqui do, do Voice Service, nós já estamos... Uh, eu quero fazer um teste com vocês. Agora são 2h25. Melhor botar aqui, né? 2h25. Eu tô, a gente está separando os livros e alguns desses livros eu já estou colocando disponível na nossa loja da Amazon. Tá? E eu quero ver quanto tempo a gente vai levar para poder vender esses livros. E eu vou emendar aí com um convite para vocês, se Deus quiser, mostrando que a gente já vendeu esses livros enquanto a gente está fazendo essa... Essa, essa busca aí, essa checagem nos livros, beleza? Vejo vocês daqui a pouco. Fala, galera! Agora são 8 h 27 Todo mundo cansado, suando, já tirei meu casaco. Mas fizemos bastante progresso aqui na Warehouse. Se você puder dar uma olhadinha aqui, tá? Quando eu mostrei para vocês ah, no outro vídeo, acho que foi 2 h 30 da tarde. aqui estava tudo desorganizado. A gente estava começando a trabalhar em cima do... Abrir o pallet, ver o que, que tinha, separar, já, já separamos, já começamos a separar tudo que é bom, que vale a pena a gente passar para vocês. Tudo que não é bom a gente está anotando lá, que depois a gente vai revender como lote também para outras empresas. Tá? Mas a, a notícia legal é que aquela hora eu estava cadastrando alguns livros e eu agora já vendi um desses livros. Na verdade foi esse livro aqui. Tá? Esse livro está disponível para vocês também. Nós temos uma quantidade bem grande desse livro aqui e ele foi vendido por 14,99, tá? Só clicar aqui, dia 6, R$14,99, tá? Então tem, esse livro é muito bom, o ranking dele é muito bom, tem outros livros aqui maravilhosos, que vai estar tudo disponível para vocês a partir de amanhã. Na verdade agora, com essa quantidade grande que a gente tem de produtos, não só de livros, mas amanhã está chegando 11 pallets. E nesses 11 palets são todos produtos variados, não tem na verdade acho que não tem nenhum livro, são produtos diversificados. Tá? Isso vai estar disponível para vocês no Voice Service. E agora, por, porque, é, por causa da grande quantidade que nós temos, a gente não vai colocar terça e quinta. Tá? A gente vai co colocar diariamente e parece que a gente vai enviar um e-mail para vocês, então sempre que tiver disponível a gente vai estar listando no, no Voice Service, até porque a gente precisa desse espaço aqui para poder receber mais produtos e oferecer mais produtos para vocês. Ok? Então, agora deixa a gente voltar aqui e continuar separando esses livros para colocar mais lote para vocês amanhã. Um abraço e até a próxima!